bande guru pada danda bhaktavin dosamanitam Sri Chaitanya Prapun bande Nanda Sri Nanda Nanda, Nanda Nang bande raadhika Charuno dayam Gopi jano sama yuktam binda banam Vanchakalpataruva suke passin du bevach. Patitanan pawune babishna bebu namu namaha. Mukankaroti bacha lang pangung lang hai tegirim. Yatki ki patamahanga bandi parama nandu madam. Benda tosi de buipia Shnavakti <Sung> bhakti pade devi satva tvai namo namah narayana Narayana-namaskritta-narunchaiva-naratamam tato jayo mudira kishno kato gauri apatrasha prakasa Sad Sada to guru bhakti yukto bhakti pramodaksh jagod barun deyam sadha paribhavagnam avish doham Tethas padam sebavirinchanutam saranyam beta tiham panodaba lebhavad diputam bandhe mahapurusati charuna revindam Yat Pada Palla Vana Kacanda Manichataya Vishpura Jita Kimapika Vodusva Darci Purna Saramurti Saradhikami Kadha Kipam Karus Sri Krishna Chaitana Prabhunita Ananda Sri Adyaita Gadhadhara Sivasadihi Gaurabhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithananda Sri Advaita Gada Dharusiva Sadhi Bhakta Bindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Ajahnulam bitabhujau kanaka bodhatu Shankirtanayu kabhitaru kamala yataksho Visham baro vijabaro jugadhar Bande jagat priyakaro karuna bhataru. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurair Vandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin bhavan rupena sadha naranam ganga taranga ramaniya jata kalapam gauri nirantara bibhushi tobam bhagam narayano priya manangamada param varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisha Josho Badane Lakshmir -ch Jasha Cha Bhakshasi Yasya Asti -bha Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Hare yadi chaitanno miswaram na sarva shastrangyo apihi brahmanti te jana Achaitanno midam visham yadi miswaram na sarva shastrangyo Brahmaniti, Brahmaniti, gorya ghasthi bhati Sila bhakti siddhanta sarasvati Goswami Thakur Paramahamsa Jagadguru o Paramahamsa Jagadguru disse nós temos que adorar aquele absoluto nós estamos somente interessados em adorar o senhor absoluto sempre estamos interessados a adorar, a fonte de toda a consciência. Ele é a fonte de toda a consciência. Gaudiya Gosthipati Shri Shila Sarasvati Goswami Thakur Bhagupada disse, nós temos que fazer o bhajana do absoluto. Nós não temos que adorar nada que seja parcial. Nós temos que fazer um bhajana completo e pleno, direcionado ao Senhor absoluto. Pois Ele é a fonte de toda a consciência. Então, a consciência plena é idêntica a Chaitanya Mahaprabhu. E a Chaitanya Mata também é idêntica a Chaitanya Mahaprabhu. Toda a Gaudiya Mata transcendental ela deve servir Chaitanya Mahaprabhu. Todos os membros da Gaudiya Amat deveriam estar servindo o Senhor Original, Chaitanya Mahaprabhu. Todos os templos da Gaudiya Amat. Por que existem tantos templos assim? Todos esses templos devem pregar para Chaitanya Mahaprabhu. Todos os templos, todas as Gaudiya Mata, elas devem. Adorar Chaitanya Mahaprabhu e é isso. Esse é o motivo pelo qual não sempre respeitamos a Chaitanya Mata como o próprio Chaitanya Mahaprabhu, mas esse templo não se trata de um algo construído com cimento, tijolos, pedras. A Chaitanya Mata é transcendental. O templo de Chaitanya é transcendental. Aqueles que são os verdadeiros templos, de aqueles que são os verdadeiros adoradores de Chaitanya Mahaprabhu, podem ficar nessa Chaitanya Mata transcendental, aqueles que são associados companheiros eternos de Chaitanya Mahaprabhu, somente eles podem ficar no âmbito desta, desse templo transcendental. Então, este verso começa, é um verso do Chaitanya Charitamrita que diz, Começamos a aula com este verso. O mundo inteiro não tem consciência. Nós não podemos ver consciência neste mundo. Parece que todas as pessoas, todos os seres vivos estão vivendo a sua própria vida. Mas não é assim. Das Kaviraj Goswami vai dizer, As pessoas que não têm informação sobre a consciência suprema, elas não estão vivas na verdade. Parece que elas estão vivas, mas elas não têm ainda a consciência de onde vem esta vida. E mesmo que eles memorizem todos os mantras, todos os shastras, todos os textos sagrados, eles não conseguem solucionar a própria vida. Eles vão continuar nascendo e morrendo na matéria. Imaginando que eles tenham lido todos os, os Puranas, os Vedas e que eles repitam tudo o que eles leram, isso não interrompe o ciclo de nascimentos e mortes, pois eles precisam entender quem é a fonte deste conhecimento, Chaitanya Deva. O Avatar Dourado. Shri Krishnadas Kaviraj Goswami escreve que todos os devotos, os discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, como diz este verso, aqueles que estão aos pés de Chaitanya Mahaprabhu como abelhas, estão em volta da flor, aqueles que voam ao redor dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu para colher o néctar dos pés de lótus do Senhor. Tais devotos discípulos podem ser co comparados com abelhas que fazem mel, porque elas querem colher o néctar dos pés de lótus, de Chaitanya Mahaprabhu. Elas estão experimentando o sabor desse néctar e distribuindo esse néctar a todos os devotos sinceros. E nós dependemos dessas abelhas que produzem o mel. Caso contrário, nós não podemos sair daqui. Shri Krishna das Kaviraj Goswami expressa extrema humildade. humildade. Então, hoje de manhã, estávamos discutindo a humilde atitude de Shila Krishna Das Viraj Goswami. Ah, e para as pessoas comuns, é perigoso ler esses textos, pois eles podem menosprezar Das Viraj, que identifica a si mesmo como sendo inferior a um verme nas fezes. Por que ele fala dessa maneira? Por que nós deveríamos prestar atenção em alguém que, diz que fala dessa maneira? A Prabhupada Bhaksudanta explica que ele fala dessa maneira, mas na verdade ele é elevadíssimo. Quanto maior humildade se manifesta nas palavras de um guru, de um Vaishnava, mais e mais elevados eles são. A Krishna Escaviraj Goswami pode escrever. Dessa maneira, pode falar dessa maneira. Mas o seu lugar é junto aos pés de lótus de Radharana. Porque no caminho de irada Nugatya da rendição aos pés de lótus de Radharana, a anugatya significa rendição plena. Então, nesse caminho desenvolver trinada nityana, o mais alto grau de humildade, é algo natural. Muitas pessoas dizem que estão nesse nível, mas eles estão blefando. Somente aqueles que seguem Radharana estão realmente nesse nível de humildade elevadíssimo. O meu eu interno, foi devorado por alguma coisa, como por ah, pelas traças dos livros que devoram as páginas dos livros. So, Chila Krishnas Kaviraj Goswami so, identifica a si mesmo, eu não tenho boas qualidades, <tos> E essas qualidades negativas vão destruir meu meu eu, minha identidade, ele diz. E todas as concepções imperfeitas, o comportamento dos animais se manifesta dentro de mim, ele diz, humildemente. Eu estou infectado por todos os tipos de doenças, de imperfeições materiais, por doenças materiais no sentido de imperfeições éticas do comportamento e ele pergunta onde eu posso ir então. Eu vou mergulhar no oceano da misericórdia e uh, tomar abrigo nos pés de lotos Chaitanya Mahaprabhu. E o que, que significa isso? Que sem humildade ninguém pode uh, tomar abrigo nos pés de lotos Chaitanya Mahaprabhu, assim como Sarvabhuma Bhattacharya, no início do passatempo, não conseguia tomar é, abrigo nos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, assim como Balabhata. Nós discutimos hoje de manhã que os pés de lótus que lavam os pés, não, que, a, que a água que lava os pés de lótus de Vaishnava, que uh, os remanentes do Vaishnava. Que essas eh, coisas que foram tocadas pelos Vaisnavas podem nos dar um sucesso espiritual, podem nos purificar. Se alguém vai tomar a partícula dos pés de lótus forçosamente do Vaishnava, isso também é uma ofensa. Uma vez, um assim chamado devoto quis tocar os pés de lótus de Gurakshwaradas das Maharaj. E Das Babaji Marat ficou muito bravo. Ele poderia entender que aquela pessoa estava, era um trapaceiro. Ele ficou muito bravo. Por quê? Por que você tocou meus pés? Ele disse. Você vai encontrar com um perigo gigantesco. O Vaishnava não amaldiçoa ninguém. Ele estava é, avisando. Alguém poderia pensar que seja uma maldição, mas os Vaishnavas, mesmo que fiquem bravos externamente, se eles, se eles derem uma maldição para vocês, deveria ficar feliz, porque a maldição de um Vaishnava jamais traz um resultado negativo. Você pode ver esses exemplos nos Shastras, quando Narada amaldiçoou os filhos de Kuvera. Naquele caso o que acontece, eles pegam os pés de lote de Narada e diz, perdoe, nos perdoe, nós fizemos um grande erro, mas por conta dessa maldição eles nasceram em Gokula como árvores e finalmente eles vão encontrar o próprio Krishna, caso contrário eles jamais teriam encontrado Krishna, então Narada os abençoou. Então, no Shastra, nos manuscritos, os Vaishnavas puros nunca amaldiçoam alguém trazendo-lhes coisas inauspiciosas. Externamente, nesse momento, Shira Gaurak Das Babaji Maharaj ficou muito bravo. E Esse homem ficou muito sentido, ele foi reclamar para para Pada Bhaksidanta, falou, ah, eu fui tomar o Darshan de Babaji Maharaj, eu peguei a poeira dos seus pés e ele ficou muito bravo comigo. E ele disse dessa maneira, e preocupada respondeu, veja, em primeiro lugar, você acha que tem direito de tocar os pés de lótus de um santo? Você acha que você tem esse direito? Como que você vai lá? Esse é o seu erro, você errou. Nós não temos o direito de ter, tomar nada forçosamente, e nem os remanentes. Portanto, isso é algo raro. Srimana Mahaprabhu queria glorificar os Vaisnavas puros. O Senhor Supremo também, Krishna. Então, Goranga Mahaprabhu manifesta um passatempo de doença. Goranga Mahaprabhu manifesta um passatempo de doença. Quando o Mahaprabhu ele vai para a Gaia, como se ele fosse um ser humano normal para oferecer uh, um ritual funerário para seu pai, você acha que é necessário que Goranga Mahaprabhu vai, vai, até, vai até Gaia para oferecer algo para o funeral de seu pai? Não, não é necessário. Mas, na verdade, Mahaprabhu está nos mostrando o que fazer, e por fim ele vai mostrar o tesouro da devoção. Tudo o que ele faz, é, ele tem um comportamento ideal. E quando Mahaprabhu é um estudante, ele é um estudante ideal. E quando ele é um professor, ele é um professor ideal. E quando ele manifesta a si mesmo como um grihasta, ele é um grihasta ideal. Então tudo, tudo que ele faz é ideal. Mahaprabhu, então, vai até Gaya Kshetra, oferecer um, um, um ritual fúnebre ao pai e é quase como um teatro, porque ele é o próprio Krishna. Ele não necessita fazer tudo isso, mas ele vai mesmo assim. E lá, Mahaprabhu Manifesta um passatempo de doença, não há solução para a doença que ele manifesta. E o que fazer? Um devoto vem, conversa com o ele diz, minha febre irá embora. Se você encontrar um Brahmana puro, o que significa um Brahmana puro? Não é alguém que nasceu na família de um Brahmana. É aquele que tem fé no um senhor Vishnu. Aquele que tem fé plena em senhor Vishnu, que é um verdadeiro Vaishnava. Aquele, aquele que não tem fé em Vishnu, não é um Brahmana verdadeiro. Mahaprabhu diz, minha febre uh, vai-se embora se você lavar os pés de um Brahmana puro e me, der, me trouxer essa água. Então, Mahaprabhu um dia vai tomar a água dos pés de lótus de um Brahmana puro e a febre dele vai embora. Dessa maneira, Mahaprabhu quer é nos mostrar o valor dos pés de lótus de um devoto puro. E nós podemos pensar isso, que isso seja uma coisa simples. Pensemos pensar nisso levianamente. Nós dizemos que o Ganges vem dos pés de lótus de Vishnu. Nós dizemos que o Ganges vem dos pés de lotes de Vishnu, e no Shastra está escrito que é uma água espiritual, que sempre o Ganges é puro, que nunca está contaminado. Pessoas podem fazer coisas sujas no Ganges, mas a pureza do Ganges não pode ser contaminada. Está escrito nos Vedas, e você pode testar isso cientificamente. As pessoas podem jogar lixo no Ganges, mas o Ganges não perde a sua potência. É uma água espiritual. E é por isso que nós devemos entender que Pundarika Vindeni, ele bebia a água do Ganges antes de se sentar para adorar o Senhor Supremo. É proibido beber água antes da adoração, mas Pundarika Vidyanide bebia água do Ganges e depois ele sentava para adorar. Por que ele fazia isso? Porque Pundarika Vidyanide pensa, se eu beber a água do Ganges, eu posso purificar a mim mesmo. e Eu posso desenvolver um direito de adorar a Shalagrama, a pedra que é a manifestação de Vishnu nesse mundo material. Então os Vaishnavas têm fé firme no Ganges. De dia, Pundarika Vindyanide nunca ia ao Ganges, porque ele via que as pessoas lavavam o nariz, lavavam o corpo, as pessoas jogavam coisas, lixo no Ganges, só de noite. Às 10 da noite ele ia até o Ganges e prestava reverências porque de noite não tinha ninguém lá. Então, ele não estava pronto para perder a fé no Ganges. Então, dessa maneira, o Ganges vem dos pés de Lotus de Vishnu. Dessa maneira, você deveria entender o valor do Ganges. Você tem que entender o valor do Dhamma que é feito de, da poeira dos pés de lótus do Senhor Supremo e dos devotos. Você não tem que achar que seja terra comum. Aqueles Vaishnavas, eles rolam no chão para que a poeira dos pés de lótus do Senhor recaia sobre eles e a gente vai se limpar a sujeira na minha roupa. A gente pensa dessa maneira. A minha roupa está suja. Durante o Dhammaparikrama, Se alguém fecha o nariz por causa da poeira, a Prabhupada dizia, tira isso do rosto, abra o nariz, deixa essa a, a, a, a, a, a, a poeira entrar no seu pulmão, essa poeira, a, a prácrita, a transcendental, e as pessoas cobrem o nariz. A mesma coisa acontece com Krishna. Krishna quer mostrar o valor da partícula de poeira dos pés dos vrajavasses. Ele manifesta uh, um passatempo de doença em Dwaraka. E nenhum remédio pode curar Krishna. Todo mundo traz remédios, mas Krishna não sara. É um passatempo do Senhor. Como Mahaprabhu toma a água dos pés de lótus de um Brahma na Vaishnava, ah, ele vai nos mostrar. Mesmo sendo o Senhor Supremo, Ele faz isso. Senão, porque senão as pessoas vão falar, ah, tem germes aí, eu vou ser, eu vou ser contaminado. Não. Quando as pessoas conseguem ah, subir no bhajana, eles desenvolvem esse tipo de fé. Não antes disso. Quando o Senhor Supremo manifesta essa, esse passatempo de doença, nessa época, uma dor de cabeça muito pesada, ataca o Senhor e ninguém encontra um remédio para isso. Ele diz, para para Narada, se um devoto puro puder me, der, puder me dar a partícula de poeira dos seus pés, minha dor de cabeça vai embora. Está escrito isso no Krishna Lila. O Sr. Krishna fala sobre isso. Se um devoto puro puder me dar a poeira dos seus pés de lótus, eu vou colocá-la na minha cabeça. E isso vai me curar. E Narada Muni foi mandado em diferentes lugares para procurar esse devoto que pudesse dar essa poeira aos pés para a cabeça de Krishna. Então, nenhum devoto estava pronto para fazer isso. Em qualquer lugar que Narada tenha ido, as pessoas diziam, não, não, não, não vou dar partícula, a, a poeira dos meus pés é Krishna. Ele foi no mundo inteiro e ninguém deu. Ninguém quis dar nada da partícula da poeira dos seus pés para o Senhor, porque Ele era o Senhor Supremo, eles tinham medo da reação kármica. Então, finalmente, Narada vai a Vrindavana né? e Ele pede para as gopis, você poderia, por favor, dar a, a poeira dos seus pés de lótus? Por quê? Porque Krishna está muito doente. E as gopis responderam, quantos quilos você precisa? Leva tudo? Quantos quilos você precisa? porque elas estão prontas para ir para o inferno se Krishna for desfrutar se Krishna está contente, satisfeito se Krishna está ok para, por isso elas estão prontas para ir para o inferno isso chama-se Vrindavana andana Vrindavana não é um brinquedo é por isso que o Senhor Supremo diz não é possível para mim Repagar algo. Eu não posso repagar nada, retribuir as golpes. Que tipo de seva você fez na sua vida? É impossível para mim repagar esse seva, diz Krishna às golpes. Vocês se satisfazem com o amor de vocês, por favor, satisfaçam seu próprio coração com a excelência do seu serviço. E essa é Vrindavana. Esses são os, os habitantes de Vrindavana, as gopis. Essa é uma promessa do Senhor Supremo. Ele diz, se você fizer alguma adoração para Ele, Ele pode te pagar. Krishna diz, você é um homem de negócios, você está fazendo, me adorando para receber alguma coisa em troca, o que, que você quer? Eu te dou. Mas Krishna uh, não dá nada para as gopis e diz para elas que o amor delas é o próprio pagamento, pois ele não quer fazer negócios. Krishna quer uh, trocar amor puro com as entidades vivas. Então, um devoto se Chamava Kalidas. Você encontra no Chaitanya Charitamrita. Kalidas é o tio de Raghunata Das Goswami, de um dos okay, seis Goswamis. Ele era um tio longo distante. Muito bem, ele estava muito interessado em. Uh, se alimentar dos remanentes de todos os Vaishnavas. Esse era o bhajana dele. Ele corria de um lugar para o outro, encontrava os Vaishnavas puros e esperava. Quando será que eles vão me dar seus remanentes? Às vezes, se eles não estavam prontos de dar, para dar o tista, para dar esses remanentes, eles esperavam, ele esperava que o Vaishnava jogava fora o prato e lambia o prato. Se algum vachinava dava, ok, tome, mas se algum vachinava não dava, ele esperava, se escondia e fazia isso. Ele estava interessado em fazer isso e para ele isso era um sentimento de adoração. Ele procurava os vachinavas puros, oferecia algo a eles e aqueles que eles jogavam fora ele comia. dessa maneira, um dia ele foi até um devoto chamado Joro Takur. Externamente ele era de uma casta muito baixa. Eu não deveria dizer isso porque ele não vestia. Mas para que vocês saibam da história, ele era de uma casta muito baixa. Então na vila ninguém trocava nada com ele. Como às vezes os vizinhos dão uma coisa para esse, para aquele, a mãe cozinha. Nós sabemos que é assim, não? Nós vimos isso na Índia, é um sistema. As pessoas trocam alimentos, bolos, mas ninguém queria trocar nada com esse devoto, porque ele era de uma família, de uma linhagem muito baixa, um Jorutakur. Ele sabia que ele era de uma casta muito baixa e ele era muito humilde e ele ficava lá cozinhando e oferecendo ao Senhor Supremo. Um dia, Kalidas, ele vai até lá, até a casa de Jarutakur. Encontrar um Vashnava é algo tão importante que você não sabe o que significa isso, nem sonho. Encontrar um Vaishnava é algo muito importante. Pramod Puri Goswami Maharaj, ele estava sempre muito interessado em encontrar diferentes Vaishnavas. Mesmo sendo ele sênior a esses Vaishnavas que ele mesmo queria encontrar, mesmo assim ele queria encontrá-los. Ele, ele viajava longas distâncias para encontrar Vaishnavas. Ah, você acharia surpreendente. Que tipo de fé ele tinha? Ele era sênior. Ele era o irmão mais velho de todos. Ele era muito elevado. Ele era uma personalidade gigantesca, um associado de Prabhupada, e mesmo assim ele viajava de um lado para o outro, encontrar com os Vaishnavas, prestar reverências, tomar alguma prachada, e ser o seu uso. Um dia, para que você entenda, eu vou explicar. Uma experiência prática. Um dia, Bhakti Deita Mada Goswami Maharaj Param um Gurudeva já havia abandonado esse mundo material e Bhakti Bala Batirta Goswami Maharaj era o Acharya e Bhakti Vigyanabharati Goswami Maharaj estava lá também e eles foram para uma localidade chamada Bolpur Gurudeva e seu irmão espiritual Bhakti Bala Batirta Goswami Maharaj <coughs> muito bem então, de lá, a cidade onde apareceu Nityananda, chamada Ekachakra, não é tão longe, é duas horas de distância dali, é muito próximo. Então, dessa cidade chamada Balpur, onde eles estavam pregando, junto com Bhakti Pramod Purigusamaraj, Bhakti Bala e Gurudeva. Então, Bhakti Pramod Purigusamaraj quis encontrar seu irmão espiritual bem cedo de manhã ele foi ele foi e lá ele ficou longa distância lá é o lugar onde Jayadeva Goswami nasceu lá É a região onde ele nasceu ali. Então Bhakti Pramod Purigusama Maharaj foi até lá para encontrar o seu irmão espiritual que estava tão doente, que ele estava trancado no quarto. Ele não podia encontrar com outros Vaishnavas, de tão doente que ele estava. Então eu não sei porque, mas no templo eles não deixaram, eles trancavam ele no quarto. Eles não deixaram Bhakti Pramod Samaraj entrar. E Bhakti Pramod Samaraj voltou. Ele deixou ali algum pranami, alguma doação e voltou. E voltou para Bolpur e jejuou. Todo mundo tomando prachada. E fazer assim, aqui a é prachada. Ele disse: Não, hoje eu não vou. Como eu não pude ver um Vaishnava hoje, eu vou jejuar. Vejam como era o comportamento dele. Ele era irmão mais velho, sênior, e disse, como hoje eu não pude ver um Vaishnava, hoje eu não vou tomar prachada, eu vou me purificar. Hoje dia, hoje dia não foi bom para mim. Então veja, pelo comportamento dos devotos elevados, como é o valor dos, da poeira dos pés de lotos dos Vaishnavas, o que, que é o Darshana do Vaishnava, o que, que é o tista. Como as golpes, elas queriam dar a poeira dos seus pés de lótus para Krishna, e Krishna passou na cabeça e se sentiu bem. E Ele queria mostrar, Krishna, o valor das golpes de Vrindavana. Ele quis dizer que elas eram mais valiosas que ele, e ele provou isso. Então, Kalidas estava com uma, uma cesta cheia de, de mangas, E ele foi até a casa de Jaru Ele foi ali na hora do almoço, ao meio-dia. Então, ele colocou a cesta de mangas ali e prestou reverências. Então, ele, ele disse, olha, eu trouxe essas mangas para você, você pode, por favor, oferecer para Krishna? Uh, você, pode, você vai cozinhar alguma coisa? Ele disse, não, eu não posso cozinhar para você porque eu sou de uma casta muito baixa se eu cozinhar para você, não vai fazer bem para você. E, enfim, eles conversam e ele vai oferecer a, a manga e, e ele toma o darshan desse Vaishnava e ouve o seu Harikata. Então, Ele sabia que Jarutakur jamais aceitaria dar para ele. Jarutakur jamais aceitaria dar para ele, porque ele pensa que, que ele é de uma casta baixa. Então ele pensou, agora eu vou, tá? Você oferece essas mangas. E ele foi e se escondeu atrás de um arbusto. Ele ficou ali esperando. Então Jarutakur, pegou algumas mangas, lavou e ofereceu ao Senhor Supremo, a Deidade. E depois ele honrou a manga, comeu a manga, ah que manga doce. Depois disso, ele tomou a prachada. Ele pegou as folhas e as, as cascas e jogou num, num pote de lixo. E esse Kalidas estava assistindo. E quando ele foi embora, Kalidas pegou a, as, as, os restos, comeu e chorou. E chorando. É por isso que ele foi o único candidato. Qual foi o resultado final? Que ele pôde receber um poder espiritual muito rápido, como Chaitanya Mahaprabhu nunca deixou ninguém beber a água que lavou seus pés. Todos os dias Mahaprabhu ia ao templo de Jagannatha e lá havia um lugar e lá Govinda dava água nos pés de Mahaprabhu e Mahaprabhu entrava no templo. Essas são as regras para entrar no templo. Mas ele não deixava que ninguém bebesse aquela água. Ninguém. Mas um dia, esse mesmo Kalidas, para bulava os pés ali e Kalidas estava esperando. Ele pega a água, duas, três, três vezes... Mahaprabhu diz, ok, para. Esse é o seu Siddhi, ele diz porque você tem uma fé firme nos remanentes dos Vaishnavas. A gente acha que a gente vai pegar alguma contaminação, algum vírus, alguma bactéria. Quem pode tomar? Ninguém pega. Ninguém quer comer. Se alguém come autista, então a pessoa tem muita sorte, com toda a fé. Esse é o Siddhi. Tomar ah, os remanentes do Vaishnava nos dá poder espiritual. E por isso Mahaprabhu o premiou, dando para ele a água dos seus pés. Então, a poeira do Dhamma, a água que lava os pés do Vaishnava, os remanentes do Vaishnava, tudo isso. Se um Vaishnava puro nos traz poder espiritual, então os Vaishnavas são eternamente presentes em Vrindavana, mas pela ordem de Goranga Mahaprabhu, eles vão até Vrindavana, os Goswamis, para descobrir os locais dos passatempos de Krishna, então está escrito este mantra, Veja, você não pode estimar nenhuma propriedade. Agora, de propósito, os Vaishnavas se tornam mendigos. Eles têm todo o tesouro espiritual, mas mesmo assim eles aceitam se tornar mendigos em busca é, de, do serviço de Krishna. Eles têm todo o tesouro. Ah, literalmente, Rupa e Sanatana eram ricos como reis aqui, aqui no seu passatempo material. E mesmo assim, eles aceitam serem mendigos literalmente e viver uma vida no auge da simplicidade para a satisfação de Krishna. Porque aqueles que não têm desejos materiais, eles nunca encontram com Krishna. Tente entender isso, memorize isso. Aqueles que não têm Aqueles que não são sem desejos materiais não encontram Krishna porque Krishna está disponível para os devotos que não têm desejos materiais. Por isso Kuntidevi no Bhagavatam diz, a mãe dos Pandavas diz, você está disponível somente para aqueles que são niskinchana, ela diz a Krishna. Aqueles que têm orgulho de suas opulências, das suas bênçãos, das suas famílias elevadas, <coughs> aqueles que são orgulhosos por serem bonitos: Ah, eu, tenho, eu sou muito bonito. Aqueles que expressam ah, orgulho por serem de famílias muito educadas, eles não podem ver Krishna. Nós sabemos que o espaço que é a sua vaidade a vaidade se apoia em quatro, quatro pilares. Um nascimento elevado, uma educação muito sofisticada, grande beleza, e dinheiro então o frágil quarto da sua vaidade que pode ser destruído a qualquer momento pois ele é um quarto instável do seu quarto do seu falso ego ele fica sobre esses quatro pilares Devi vai dizer tais pessoas jamais te encontram, Krishna aqueles que se, que se sentem é, É, orgulhosos de sua Krishna posição, de sua educação, de sua beleza, de sua fortuna, eles não podem encontrar Krishna. Krishna só pode encontrar aqueles que é, não têm desejos materiais. Então está escrito Devi diz você só está à disposição daqueles que são nos Então como era o estilo de vida de Rupa e Sanatana? Você poderia chorar. Então está escrito no Chaitanya Charitamrita. Você conhece? Chola ah, é o grão de bico frito. Aquele snack. Ele comia isso. Às vezes ele não comia nem chapati. Porque ele às vezes não ia mendigar até matura. E ele comia esse é, grão de bico frito, torrado, e que tomava água. Era isso que ele comia e bebia. E eles tinham um, um estilo de vida tão é, opulento antes. Veja como ele se tornou assim, nesse kitchen, né? sem desejo material algum. Eu vou contar um, um fato para que você realize a renúncia, o grau de renúncia de Shilarupa Goswami Pada. Para que vocês realizem a, re, a renúncia de Shilarupa Goswami Pada ou de Shilasanatana Goswami. Um Brahma, né? Um brahmana de Bardaman na Bengala um, um Brahmana da Bengala. Ele estava muito triste porque a filha tinha crescido. Ele tinha que encontrar um casamento para ela, mas ele não tinha dinheiro. Como é que ele ia fazer um casamento sem dinheiro? Ele estava muito triste. Ele tomou abrigo no Senhor Shiva. Ele foi até Varanasi e orou para o Senhor Shiva, para Sankara Bhagavan. Veja a minha condição, como é que eu posso casar minha filha. Eu não consigo nem ter comida todos os dias. Então ele começou a jejuar. <coughs> sem água e sem grãos. Então finalmente, Kashi Mishra se manifestou para ele em sonho e disse, olha, eu sei que você é um ótimo Brahmana e que você é muito pobre, então, por favor, você precisa de dinheiro, não é? Você precisa de propriedade? Sim, então eu vou guiar você. Você vai até Vrindavana, tem um homem muito rico lá, o nome dele é Sanatana, você vai até ele. Tem um homem muito rico lá, ele é um grande sado. Você vai abraçar os pés de lados dele, ele vai lhe dar um tesouro infinito. Então Kashmishra diz, nunca pode mentir. Então esse, esse Brahmana corre até Vrindavana. depois de chegar lá, ele fala, quem é Sanatana? Onde ele está? Como eu posso encontrar? Ele é um milionário? os Vrajavas falam, olha, tem um sado ali chamado Sanatana, ele fica lá, ó. Na, na beira do Jamuna. Ele vai encontrar com Sanatana Gosvami. Geralmente, Sanatana não fala com ninguém. Ele não fala, ele não conversa com as pessoas, ele está ocupado no serviço. Então, esse Brahmana vem e conta a sua própria história triste. Ele presta reverências a Sanatana e conta a sua história triste para Sanatana. Ele diz: Eu vim pela ordem do Senhor Shiva. Pela ordem de Kashimichra, nata. Ah, Kashimichra me disse que você pode me dar propriedade. Kashimichra disse que eu tenho propriedades. Eu não tenho propriedade nenhuma. Eu tenho esse paninho e um pote de água. Não, Kashimichra disse que você tem propriedades. Olha, Kashimichra não pode mentir. Deixa eu pensar aqui. Eu tenho esse paninho, esse paninho, eu não tenho nem a roupa de cima. Eu tenho um pote de água. Ele disse que eu sou rico, como que eu posso ser rico? Então, pera, deixa eu pensar. Ele pensou, olha, alguém me deu uma pedra filosofal. Se eu tocasse ela com ferro, o ferro virava ouro. Talvez seja isso. Talvez isso possa ser útil para você. Para mim é inútil. Eu vou te dar. Espera aí. Sanatana Goswami começou a procurar essa pedra. Muito tempo antes, ele tinha esquecido que tinham dado essa pedra para ele. Ele não deu importância nenhuma para essa pedra filosofal. Então ele diz olha, uh, fique aqui, olha, eu joguei, ele, ele foi até o Yamuna e falou, eu acho que eu joguei isso na beira do rio, eu deixei isso na beira do rio. Ele foi ali, olha, acho que está lá, está lá, está lá, cava ali, ó. você vai achar ali, tem alguma propriedade ali, alguma riqueza. E o homem cavou ali e achou essa pedra. O que eu vou fazer com essa pedra? Ele não precisa de uma pedra, eu preciso de uma propriedade. Ele fala, olha, isso aí é uma propriedade, isso aí é rico, isso aí é uma é riqueza. Se você tocar lá no, no, no ferro, ela com ferro, ela pode ser de grande uso. Você pode utilizar isso. E o homem enlouqueceu. Ele começou a tocar as coisas no pedaço de ferro e virou ouro, ouro, ouro, ouro, ouro. Tudo virou ouro. Ah, que maravilha, eu sou o rei do mundo, da sou o rei da terra. Ele começou a correr feito um louco, com essa pedra. Mas, depois de correr um pouco, Kashi Mishira deu uma ideia na mente para ele. Ele deu uma bênção. Esse homem estava correndo, e de repente ele parou de correr. E ele falou, espera um pouquinho, isso que eu tenho é tão valioso? E aquele sado mostrou essa pedra como se fosse alguma coisa suja que estava escondida no meio da terra. ele falou, olha, tem alguma coisa errada. É, eu não quero essa propriedade, eu quero saber o que, que ele acha que é valioso. Então ele corre até Sanatana com a pedra e diz, eu não posso, eu não quero essa pedra, eu quero o que você tem, você tem alguma coisa que é mais valioso que isso, o que, que é? E esse homem pega aquela pedra e joga no Yamuna, eu quero saber qual é a riqueza que você tem, eu quero saber qual é a propriedade que você esconde, que você joga fora uma pedra que transforma ferro em ouro. Que tipo de riqueza você tem que você acha que isso daqui é insignificante? Me diga, me dê isso. Em Bengali tem um escrito. Eu quero receber uma gota da propriedade que você já tem, a razão pela qual você está jogando fora uma pedra filosofal. Assim você pode entender o humor de um Vaishnava puro. Eles podem arranjar todo tipo de propriedade. Mas eles não querem fazer isso. Porque eles sabem que é uma dor de cabeça. Ninguém pode fazer Krishna Bhajana. Não. Eles fazem problema com você desnecessariamente. Então, é evitar esse tipo de de pessoas inúteis, os Vashinavas agem como se fossem loucos, os Vashinavas puros, eles agem como se eles fossem um pouco loucos, as pessoas falam, esse aqui é meio maluco, e ninguém vai até eles, como Vamos Narupa, Vam as Babaji Maharaj fazia isso também, Então, de propósito, eles fazem isso, para que você não se aproxime deles. É impossível, é impossível se aproximar de um, um Vashnava um puro. Eles não estão interessados <tos> no Harivajana. A única propriedade... A única propriedade... A única propriedade é preocupada ele tinha tanta misericórdia, que ele estava interessado em mudar o coração das almas condicionadas. Mas alguns Vaishnavas, eles estão mais interessados em, em servir somente Krishna. E é por isso que nenhum Paramahamsa pode ser comparado com Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakupra Ao mesmo tempo que ele era um grande Paramahamsa, ele era um grande Acharya, um grande pregador. Geralmente o Paramahamsa não vai pregar, porque ele já superou esse nível. Mas nós tivemos a sorte de encontrar Bhakti Siddhanta Prabhupada. Essa é a condição. E essa pedra filosofal, a informação chegou até Agbar. Agbar ficou sabendo que existia uma pedra filosofal e que Sanatana Goswami deu para alguém e que alguém jogou no rio. Ele falou, deixa eu procurar essa pedra, se eu conseguir achar essa pedra, eu vou ser um rei. Então a barbaça veio com um milhares de pessoas. Eles procuraram tudo embaixo das águas do Jamuna, noite e dia. Mas eles não conseguiram encontrar essa pedra filosofal. Mas a âncora do navio se transformou em ouro. E a Guarbaça foi forçada a acreditar, porque a âncora do seu navio se transformou em ouro. Em algum momento ela tocou na pedra. Uma âncora enorme. Esses são os passatempos de Vrindavana. O que acontece em Vrindavana? Então, 80 anos atrás... Uma, estava estressado viajando por Vrindavan, isso se tornou notícia famosa. Ele estava usando um chinelo quebrado, estava assim para ser jogado fora, mas ele tinha uns pedaços de ferro ali amarrando, uns arames, ele não tinha dinheiro, ele colocou um arame assim e reparou esse chinelo com esse arame ele estava viajando de um lugar para o outro. Em diferentes lugares de Vrindavan. E o que aconteceu? Então um sado descobriu, Baba, o que está isso no teu chinelo? E ele falou, o quê? Tá. O que é aquilo no seu chinelo? E o Baba olhou para o chinelo. E aquilo foi convertido em ouro. O arame que estava lá. Aquele, aquele fio de arame foi convertido em ouro, isso não é uma, uma anedota não, isso aconteceu virou notícia, os cientistas sabem que existia essa, essa, essa concepção, os cientistas dizem que se o urânio pode ser convertido em plutônio urônio por conta de uma degradação da carga nuclear, pode ser convertido em plutônio. Por que não é possível que ferro se converta em ouro? Se a estrutura molecular do ferro pode ser convertida na estrutura molecular do ouro, talvez por essa, por essa radiação dessa pedra, assim como a radiação transforma o urânio e plutônio. Então, os próprios cientistas acham que é possível isso está escrito em diferentes Puranas, em diferentes textos sagrados. Uh, Sanatana Gosai no Haribakhti Vilas escreve Sanatana Goswami escreve. escreve isso assim como um metal pode ser convertido em ouro pela reação, por uma reação química Um metal comum pode ser convertido em ouro por conta de algum processo, de alguma reação química. Da mesma maneira, um homem que toma a diksha de um, de um santo verdadeiro, de um Paramahamsa, a sua vida também pode ser transformada. <coughs> Sanatana Goswami usa esse mesmo exemplo. Então, pela associação de um outro, de um devoto puro, um homem comum pode ser convertido num devoto, assim como o ferro pode ser convertido em ouro. Então, hoje nós gostaríamos de falar de uma outra coisa. Como a deidade de Govinda Deva foi descoberta? Então, Arajaba citou que Praja vai ser rei de Matura logo depois que Kaliuga começa, que naquele momento ele vai instalar deidades e templos. Então, alguns templos desapareceram, algumas deidades foram para debaixo da terra, Terremotos aconteceram nesses mil anos e Govinda Deva estava debaixo da terra, sob a, sob a lama. Ninguém sabia onde estava essa Deidade. Rupa Goswami Pada estava fazendo Bhajana, onde um hoje é o Templo de Irada da Modara. E ali there tem o Samadhi people, de Irada, Girupa go. Goswami. Então, so, o nosso templo de Irada da Modara. E o Senatu Goswami, e o Senatu Goswami, Sanatana Goswami, to Goswami to He, Jamuna, I mean na beira do Yamuna. Na beira do Jamuna tinha um Pajanukutira, às vezes ele cantava uma mantra ali perto do rio, às vezes ele subia na colina e cantava lá. O ah, Maharaj está dizendo que ah, o incidente da pedra filosofal aconteceu bem antes. E o templo de Madana Mohana foi construído depois. Então Sanatana Goswami estava na beira do Yamuna e ali ele cantava os santos nomes. Onde hoje é o templo de Irada Damodara, onde está o Samadhi de Rupa Goswami. Então Rupa Goswami Pada, tenta com toda a sua força descobrir onde estavam essas deidades, esses lugares de Krishna. E finalmente um Brajabhasi se encontra com ele. Eles não estavam nem preocupados em dormir e comer os Goswamis para cumprir essa missão de encontrar os locais de passatempo de Krishna. Então, Rupa Goswami, padre, vai de um lado para o outro, procurando os locais do, dos passatempos de Krishna. E um dia, um menino chega para ele e fala, Babá, olha, aconteceu um milagre aqui. Todo dia, uma, uma, uma, uma vaca, ela vai em cima de uma espécie de uma, de uma bolota de, de, de, de, de, de terra. Ela vai lá em cima e, e dá leite ali. Ela derrama leite ali, todo dia. E depois vai embora. E Rupa Goswami Pada pensa, como é possível? Tem alguma coisa lá. Por que a, a vaca vai lá e dá leite ali naquela montanha de terra? Era um, como um torrão, um torrão grande de terra. E ele, e ele vai lá procurar, descobrir o que, que estava acontecendo. Irada Govinda, a deidade Irada Govinda foi encontrada lá, embaixo da lama, nesse torrão de terra, lindíssima deidade, de Govinda, só Govinda foi encontrada ali, Radharani apareceu depois, a deidade foi feita depois, Irupa Goswami quando encontrou essa deidade ele começou a dançar, ele descobriu, ali é o Yoga Pita de Vrindavana. Jai. it was actually Jogopi, no muito bem tente realizar o dama oh, <coughs> tente realizar